Mario Kart Tour Se você gosta desse jogo É provável que você não fique tão feliz Com o que eu vou te contar agora Segundo esse site aqui, o Metacritic Que é um site americano Super renomeado, que faz avaliação de jogos Séries, filmes, uma porrada de coisas O Mario Kart Tour É o pior jogo avaliado De toda a série Ele de 0 a 100 Tem uma nota de 58 Para vocês terem uma base o segundo lugar é o Mario Kart Live por 75. Eu fico na dúvida do porquê essa avaliação tão ruim. Se vocês fazem ideia ou gostam muito do jogo, deixem um comentário se vocês concordam ou não com isso, porque eu fiquei meio na dúvida. É lógico que a experiência do que a gente conhecia, por exemplo, de Super Mario Kart lá do Nintendo de 1996 é bem diferente. É meio que quase meio que imbatível né? para quem é um pouco mais antigo. Mas o jogo é muito bom, é muito interessante também você quer saber mais curiosidades, fica comigo. Bora! Fala, Chiruzada! Sepp aqui do jogo muito mal e vamos para as 20 curiosidades de Mario Kart Tour. Dor de cabeça para Nintendo. Quando lançada a pista Sunset Wild na época de Mario Kart Super Circuit, chamado no Japão de Mario Kart Advance, lançado em 2001, a Nintendo teve problemas com racismo provocado que digamos que sem querer, tanto que nas versões japonesas e internacional, apresentam uma diferença nos nativos que interagem na pista. Tudo culpa dos Shy Guys, que na versão japonesa tem nativos com cocares americanos. E a internacional? Não, por entenderem que é uma fronte à América. Já na versão do Super Mario Tour, para não ter perigo, foram inseridos mineradores que nós todos conhecemos. Aí ficou tudo bem, né? Que treta em Nintendo. Pelo menos até o momento, a classe de mineradores de nenhum país viu o problema. Olha que frio! Chega de protagonismo na pista de DK Submit. Trocaram a estátua do Mario pela do Donkey Kong. O histórico com gelo dele nas fases de Gorilla Glacier devem ter contribuído para esta honraria. E eu acho que a do macacão ficou melhor mesmo. O que, que vocês me dizem? Essa neve toda tem mais a cara do Donkey? Sabemos que a forma de conseguir novos racers se dá pela entrada nos tubos verdes, que originalmente o seu uso era feito pelo consumo de esmeraldas adquiridas no game. Mas agora apenas é possível com rubis muito monetizados. E escuta só as chances de conseguir esses racers e compara aí com o teu bolso e principalmente com a tua sorte. As cartas normais aparecem em cerca de 5% de chance, a Super com 1%, as High Ends de 0,3% e as Spotlights de alta qualidade cerca de 1%. Mas, às vezes, a Nintendo dá umas balinhas e se você tiver tempo, mas muito tempo mesmo, você também consegue conquistar os seus racers sem gastar muito. Rosalina. Na versão beta, colocaram a Rosalina como uma carta High End, mas depois rebaixaram a coitadinha para uma Super. Pois é, vai saber o porquê. Para quem gosta dela, talvez não foi tão interessante, já que o nível de habilidade varia com o nível da carta. Por exemplo, as cartas High End no level máximo te dão 12%, já a Super chegam nos 10%. A Nintendo adora o evento, e são muito legais mesmo. Por exemplo, o espelho utilizado pelo King Boo para prender os inimigos na mansão do Luigi aparecem como um easter egg no desafio da temporada de Halloween, e deles saem itens do evento. Bem divertido. ho, ho! ho. Merry Christmas! Aproveitando a série Eventos Nintendo, o trem que nos acompanha lá no Mario Kart 8 na pista do arco-íris Aparece também no Mario Kart Tour como um easter egg nos desafios de Natal Os sons que ocorrem na execução de combos tiveram a sua origem no Mario Kart 8 Esse uhul que vocês escutam aí Mario Kart 8 foi uma grande referência para o desenvolvimento do último jogo da série até o momento Deixou o código aberto Nintendo? Hum, Problema! O pessoal adora dar uma olhadinha nesses códigos E lá eles encontraram tubos azuis Não só esses dourados e verdes que a gente vê hoje em dia que provavelmente esses azuis seriam usados para classificar algum tipo de desafio ou evento, mas por algum motivo não foram utilizados até o presente momento desse vídeo. No ano de seu lançamento, Mario Kart Tour já apareceu na DICE ganhando prêmios, a DICE Awards, para quem não conhece, é uma premiação anual da indústria de jogos eletrônicos iniciada em 1998, comumente referida como o Oscar dos videogames. O jogo ganhou o prêmio de Racing Game of the Year na 23ª edição do Dice Awards. Foi indicado também como User Choice Game de 2019 no Google Play, porém bateu na trave, acabou perdendo para Call of Duty Mobile. Quando o jogo foi lançado, havia uma página da própria Nintendo para divulgar as novidades da nova temporada. Mas não era simplesmente uma divulgação não, era apresentada por um ícone, pelo Lakitu. Saca só como é que era divertido. Eu sou Mario Kart Tour News, MKT News for short. É uma pena que descontinuaram este projeto. Hoje as news são colocadas de outra forma. Não temos mais laquito para divulgá-las. Xiru, se você chegou até aqui, não esquece de curtir. Curte aí o vídeo. Se inscreve no canal. Tá bom? Vamos continuar. Abraço parcial. Provavelmente temos muito mais agora, mas a informação que eu tenho aqui é que existem 231 variações de pistas no Mario Kart Tour, dentro das letras X, N, R e RX. Lembrando que essas letras significam coisas, né? O R é a corrida na direção reversa. O X é o sentido tradicional do percurso, mas acrescenta boosts e outros elementos que tornam a experiência completamente diferente. Então, a Nintendo sempre preocupada em trazer experiências diferentes para a mesma coisa. Esses desafios que aparecem no final de cada copa, que é passar por dentro dessas argolas gigantes parecidas com a do Sonic, foram inspiradas nas missões de Mario Kart DS, que nós tínhamos que também passar em algo muito parecido com argolas. O jogo ele também consegue ser pioneiros em apresentar novos personagens que nunca apareceram em nenhuma versão. Por exemplo... Hapchat, Pauline, Hammer Bro, Boomerang Bro, Fire Bro, Ice Bro, Monte Mole, Dixie Kong, Captain Toad, Nabbit, King Bomb e olha o Kamek e o Hammer Bro sendo jogáveis pela primeira vez depois de terem sido excluídos e descartados da versão do Mario Kart 64 e do Mario Kart Wii. Aproveitando que estamos falando de Racer, é bom lembrar vocês que o Mario Kart Tour traz o maior número de personagens jogáveis de toda a série. Mesmo se você somar todos os outros jogos da franquia, não chegam perto do que nós temos disponível no Mario Kart Tour. Incrível, né? Mas nem todos são flores. Ainda no assunto racer, Existem personagens que não foram disponibilizados ainda Eles apenas aparecem como insígnias são dois A Queen Bee, lá do Mario Kart 7 de 2011 A Rainha das Abelhas E a Luma, que é uma estrela brilhante e melhor amiga da Rosalina Porém, Rosalina está sempre sozinha Nada de estrela, Luma A estrelinha aparecia lá no Super Mario Galaxy do Nintendo Wii E olha isso, lembra dos códigos? Então, às vezes essas coisas que são encontradas lá acabam acontecendo. Escuta essa: dentro do código do jogo foi encontrado um momento que mencionava Super Leaf, que é o item baseado nas folhas de Super Mario Bros. 3. Esse item faz com que cresça uma cauda no kart do usuário, desviando os projéteis que chegam empurrando qualquer coisa para longe. Esse já liberado agora no final de 2021. E mais um título para o Mario Kart Tour. Ele é o maior de todos os jogos de série no quesito quantidade de pistas e não para de crescer. Os combos que hoje ficam pulando lá na tela e que nós ficamos de olho nele para atingi-los e bater eles o máximo possível, não estavam disponíveis no beta do jogo. Curioso, né? E convenhamos, gente, a adição dos combos realmente trouxe uma nova experiência para o jogo e adicionou uma pitada de competitividade que faltava para dar um brilho final e um retoque ao Mario Kart Tour. Ainda falando de diferenças da beta para hoje, no beta houve um período que eles incluíram um sistema de 5 vidas que diminuía toda vez que era jogada uma corrida, coisa que com certeza eles iam monetizar futuramente, mas por sorte alguém muito abençoado deu a ideia de tirarem isso do produto afinal cheirosada, não esqueçam de deixar o joinha se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para me motivar a trazer mais vídeos aí pro canal e continuar nesta batalha de ficar sem dormir durante as noites, <risos> valeu